A pensar profissional é do Rio Grande do Norte. Desde 98 nós estamos no mercado, formando profissionais, encaminhando para o mercado de trabalho. Nós chegamos a Trairi, nós chegamos ao Trairi e estamos oferecendo um curto curso na área de gestão empresarial com formação na área de vendas. Esse curso ele tem quatro módulos que será realizado em quatro meses, com aulas aos sábados, nos horários de manhã, de tarde ou noite, e que você poderá participar. É, de forma que você vai melhorar os, a sua qualificação. Durante o, o, o, o curso, nós oferecemos uma carta de estágio, no terceiro módulo, em que o, o aluno poderá se dirigir a uma empresa e essa empresa poderá acolhê-lo. Normalmente, no final do curso, no final do estágio, esse, esse aluno normalmente é contratado pelas empresas da região. Quando não é contratado, então fica na lista de espera. É uma forma muito interessante que você tem de se profissionalizar. O curso ele custa apenas R$ 200 à vista, porque temos uma parceria com a Secretaria de Educação do município, e ou então você poderá também dividir em 5 parcelas de R$ reais ou ainda em 10 parcelas se é o pagamento for no cartão. Então, nós esperamos que você jovem, aprendiz, jovem estudante, participe desse curso como uma forma de se melhorar, de se reciclar, de aprender, especialmente na área do atendimento e gestão de recursos humanos. O curso ele contempla atendimento ao cliente e vendas, é, recursos humanos e gestão de pessoas, rotinas administrativas e noções de contabilidade, assim como empreendedorismo e gestão empresarial. Esta é uma forma que a Pensar Profissional encontrou, de formar profissionais, de melhorar a qualificação daqueles que já estão no mercado do trabalho, de, de toda trairia, de uma forma geral, incluindo as comunidades, como Canaã, Flecheiras, que nós encontramos bastante comércio, comércio muito forte, com turismo e etc. Então, você jovem, não perca essa oportunidade. Procure até sábado as escolas Jonas Henrique e faça a sua inscrição. Muito obrigado.